É rapidinho, facinho de fazer e é uma peça que ela cai bem com outras peças, né? Colete Stark, colete Classic, né? O colete Jeans, né? A saia Jeans. Então, é uma peça que ela cai bem. Ou só ela mesmo. É uma peça que ela cai bem com os outros modelos também. Então, vamos lá. O tecido que a gente tá usando, ele é o canelado, tá? É uma malha canelada, olha só ver se vocês conseguem ver bem aí. Então, é esse tecido que a gente tá usando, tá? Você vai conseguir esse tecido na Felipe Malhas, tá? Felipe Malhas tem uma variedade de tecidos muito bom, tá? Eles enviam para todo o Brasil. Então, você entra em contato com eles, né? O site deles eu vou deixar aqui embaixo na nossa descrição do vídeo e você consegue... Todos os tecidos que a gente faz as nossas peças aqui no canal, você consegue com a Felipe Malhas. Eles têm uma seção só de tecido para pet, tecidos antialérgicos, tecido que vai fazer muito bem para a sua confecção, porque você vai vender as suas peças com segurança, tá bom? Vai oferecer ao seu cliente uma peça com alta qualidade e sem aquele perigo de dar alergia nos bebês de quatro patas dos seus clientes, ok? Então, é só entrar em contato com a Jo, vou deixar o telefone dela aqui também, o WhatsApp da Jo aqui. Você entra em contato ou pelo site, que eu também vou deixar aqui, para vocês estarem acompanhando lá o trabalho deles. Tem Instagram também, para vocês estarem acompanhando o trabalho deles e tá lá, né, comprando os tecidos que vocês precisam, tá bom, gente? Então, vamos fazer a nossa básica polar, esse molde aqui, as costas, você vai cortar uma vez dobrado, a frente uma vez dobrado, a manga duas vezes, a gola uma vez e o punho, né, da, da manga uma vez dobrado, tá? A gola uma vez dobrado, manga duas vezes, frente e costa uma vez dobrado. Então, bora fazer a nossa peça, tá? Vamos pegar as nossas costas aqui. Pegamos as nossas costas. É um tecido muito gostoso, olha. Tem elastano, tá? Tem elasticidade. Vamos pegar as nossas mangas. São mangas raglan, tá? Como todas as mangas da animania pet, né? E da tendência pet, ela tem frente e costa, mas ela traz pra você. Onde é a frente, onde é a costa, Tá? Ó, parte mais cavada é a frente, e essa parte aqui, menos cavada, é as costas. A gente vai pregar as costas aqui. Pegamos as nossas costas, vamos pegar a nossa manga, a vez com a vez, direito com direito, a gente vai passar a costura aqui. É uma peça que dá pra você fazer 100% na overlock, né? Até o acabamento embaixo, caso você queira colocar, a fazer só na, na overlock, também vai ficar bom, tá bom? A, a gente vai fazer aqui na nossa reta, né? Porque tem bastante gente que não tem. Tem bastante gente que não tem overlock, né? Aqui vamos pegar o outro. Parte menos cavada. É costas, aqui agora vamos pegar a nossa frente. vamos pregar aqui a nossa frente, tá? Ó. Manga, costa, manga. Agora, vamos pregar a nossa frente aqui e aqui, nas mangas, ok? Ok? lado aqui. Assim. Agora vamos pegar o nosso punho. Dobrar aqui. Vamos pregar nas nossas mangas. Aqui, tá? Vamos pregar aqui nas nossas mangas, ok? Vamos colocar nosso punho aqui. Se você tem o overlock, você pode fazer esses passos todos no overlock, tá? Dá uma puxadinha aqui na, no teu punho, pra manga ficar transidinha, né? Só no punho, não puxa a manga, Tá? Excesso, e vamos pregar a outra manga agora. Vamos colocar a nossa gola. A nossa gola, vamos... beço, Vamos passar uma costura aqui. Passou a costura ali, junta a costura com a costura aqui e dobra aqui. Assim. Vamos virar no avesso Essa costura aqui da nossa gola A gente vai colocar aqui, ó Nessa costura da manga aqui, tá? Aqui onde a gente juntou a manga com a frente, né? E vamos pegar a nossa bolinha em anel, Tá? Repartir bem aqui e vamos pegar a nossa bolinha, ok? Agora, viramos no avesso de volta, pegamos aqui a nossa manga, costura com costura, punho com punho, costura debaixo do braço com costura debaixo do braço e vamos fechar aqui. a gente vai fazer a bainha, né? Vamos jogar aqui pra cima e vamos passando uma costura Se você for fazer na overlock, é só você fazer uma limpeza na overlock e a peça tá pronta, né? Nem precisa você fazer essa bainha aqui Uma zil-zague, né? Agora, vamos pegar o outro lado aqui, tá? Punho com punho aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço, vamos passar uma reta aqui. acabar a nossa peça. Ficou assim, meus amores. Ó. A nossa básica tá prontinha. Rápido, fácil e uma peça maravilhosa. Agora pro inverno vai fazer muito sucesso. Básica polar, olha só, que linda. Lembrando que os tecidos você encontra na Felipe Malhas é só ir lá que você vai encontrar tudo e qualquer tecido, inclusive esse aqui. Olha só nossa basequinha polar, né? É uma peça rápida, fácil de fazer como vocês viram e ela você consegue usar com outras peças, né? Pode usar com as nossas jardineiras jeans, as nossas outras jardineiras, pode usar com vestido capa, pode usar com outras peças, né? Teu bebê é teorento, né? O inverno, né? Agora no inverno, você pode usar qualquer roupa e colocar essa aqui embaixo para aquecer ele ou ela, né? E, ou somente ela. Você pode fazer alta jogada aí, fazer um combo para estar tá vendendo para os seus clientes, né? Colocar um a saia, naila e... Essa peça, pode podendo vender ela junta, vai fazer muito sucesso. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Rápida, fácil e uma peça que vende muito agora no inverno, né? Por ser básica, ela vende demais, né? Básica e vestido muito bem, ela vende muito, muito, muito. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Lembrando que essa modelagem já está havendo lá no nosso site, ww.animaniapetmold.com.br. Lembrando que desde domine ao gigante. São essa, é essa nossa tabela, tá? Só Animania Pet abrange os tamanhos todos dos animais. Domine ao gigante. Pode comprar sem medo que vai dar certinho. Tá bom, gente? Então corre lá pro site e aproveita, sempre tem lançamento, sempre tem promoção, tá bom? Então é isso, gente, por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Lembrando, sucesso de vocês, também é meu sucesso. então bora fazer muitas roupas pet. Bora entrar com tudo aí no mundo pet, bora caprichar nas peças. Inverno é a época que mais vende roupa pet e artigos, camas. Acessório, tudo pet vende no inverno Então aproveita, gente Monta a coleção aí, bora vender Tá bom? Beijinhos pra vocês Tchau, tchau, fiquem com Deus Até a próxima, eu amo muito vocês Beijos, tchau